Você ficou aguardando por semanas o tão sonhado dia da festa. Gastou todo o seu salário na compra do vestido e do sapato. Parcelou o cabelo em três vezes e caprichou na maquiagem. E tudo isso para quê? Para chegar à festa e ser notada por ele. O tal carinha por quem você cismou, a sua vítima da vez. Desde o dia em que ele foi gentil no aniversário da sua melhor amiga, você não tem outro assunto a não ser a meia dúzia de palavras que trocaram nos dez minutos de uma conversa nada empolgante. Você não quis ver que o alvo dele era na verdade a sua amiga, mas como mulher só vê o que quer ver, você inventou para si mesma que ele estava afim de você e começou a sonhar com um relacionamento que só existia dentro da sua cabeça. O cara não lembra nem sabe da sua existência e você já está planejando a lua de mel com ele. Momentos antes de saírem para o tal evento, a ansiedade toma conta e você fica apressando as suas amigas, companheiras de guerra, pois você não vê a hora de chegar e fazer o papel de Cinderela às avessas. E então, chegando lá no local do evento, você é só emoção, se achando a fórmula secreta da Coca-Cola. Como se o mundo estivesse aos seus pés e não existisse nada além do seu umbigo. Seu olhar varre todo o ambiente e a sua expressão facial vai mudando a cada minuto que passa e você não o vê. Olha para um lado... Olha para o outro, inventa desculpa para ir ao bar, ao banheiro e nada de encontrar o amor da sua vida. O homem que será o pai dos seus filhos. Até que de repente ele se faz presente. Seu coração quase sai andando sozinho para chegar até o cara que nem lembra o seu nome. Até que a sua amiga o apresenta novamente a você. Ele te cumprimenta e pergunta como você está. Pronto, você ganhou a noite. Yes, você já sabia de tudo isso e agora estava certa de que o investimento feito na produção valerá a pena. Mas seu olhar de alegria se transforma em ódio. Quando ele praticamente lhe dá as costas e pergunta para sua amiga se ela aceita uma bebida. Ela, toda sorridente e sem malícia, diz que sim. Pronto. O aceito dito por ela acabou com a sua noite, com seu investimento, sua expectativa e uma coisa que era para ser divertida virou frustração. Esse homem nunca esteve a fim de você, ele só foi a essa festa porque sabia que a sua amiga estaria lá. Você estava tão cega que não percebeu o que estava acontecendo, pois criou dentro da sua mente uma fantasia e acabou acreditando nela. E agora, qual será a sua atitude? Você fará de conta que não está nem aí para o assédio dele em relação a ela e vai aproveitar a sua noite ao máximo, aceitando que cada um tem o direito de ficar com quem quiser? Vai tentar chamar a atenção dele com um papo adulto e interessante? A resposta é não, pois o seu ódio é maior do que o seu bom senso. E então você pede a primeira dose de bebida. E começa a dançar de uma maneira vulgar, achando que assim será notada. E realmente você estava certa. Mas ser notada não é a mesma coisa que ser admirada. Você ficou bêbada, envergonhou suas amigas, se esfregou em homens safados e que não valiam um tostão furado, enquanto a sua amiga, que se comportou como uma dama, conquistou o pai dos seus filhos. Você poderia ter aproveitado a noite e quem sabe ter conhecido outra pessoa interessante, aceitando o fato de que havia se enganado em relação a ele. Mas como sempre, você perdeu o controle. Como sempre faz quando é contrariada pelo destino. E continuará fazendo isso até o dia que não tiver mais ninguém por perto para lhe carregar para casa. Ao chegar em casa você se joga na cama, sem tomar banho, sem trocar de roupa e acorda fedendo a álcool, com dor de cabeça e com ódio de si mesma. Você promete que nunca mais vai beber, que nunca mais vai sair, que vai dar um tempo das baladas e coisas que só estão ali por conta da ressaca. Após o banho e um café forte você rebobina a fita e volta à noite anterior. Ao lembrar que a sua amiga pegou o cara que já era seu, sua raiva volta e, mais uma vez, sem pensar nas consequências, você parte para o WhatsApp. Escreve tanta coisa injusta para uma pessoa que não lhe fez nada. Sua agora ex-amiga, que apesar de ficar chocada com o que leu, nem se dá o trabalho de responder para não se igualar a você. Ela pensa por um momento e percebe que assim foi melhor, pois já não aguentava mais as suas atitudes infantis e com um belo sorriso no rosto, decide mandar uma mensagem de bom dia para o causador de tudo. O rapaz que gentilmente a trouxe para casa e lhe deu seu número de telefone ao final da noite. Feliz, como sempre, ela toma um belo banho, coloca um par de tênis, pega o um fone de ouvido e com uma maçã nas mãos, sai para dar um passeio, sozinha, completa, esbanjando alegria por onde passa e sorrindo para o mundo, enquanto você, com mais ódio ainda por não receber resposta referente às acusações que fez a ela, parte para a segunda etapa da vingança. Agora sua missão é falar mal dela para o resto do grupo e assim se sentir menos insignificante. Você perde seu domingo no celular, no computador, transforma o Instagram em uma arma, fazendo posts sobre falsidade, traição e tudo mais que vem dentro da sua cabeça doente. Você não só afasta as pessoas com suas atitudes, mas se torna cada vez mais infeliz e sozinha. Vira motivo de piada e é digna de piedade. Não tem a capacidade de perceber que virou uma mariposa e que necessita da luz dos outros para se locomover. Você precisa parar e ficar sozinha. Não necessitar tanto das pessoas e das coisas que estão fora de você. Respeitar todas as pessoas, mas acima de tudo respeitar a si mesma. Tudo começou errado quando você investiu um dinheiro que não poderia ter investido apenas para impressionar alguém, comprando um vestido caro, enquanto que o centro das atenções, no caso a sua ex amiga, colocou a primeira roupa que encontrou no armário, secou os cabelos de qualquer jeito e fez uma maquiagem em 5 minutos. Ela não estava afim de conquistar ninguém e não saiu com esperanças dentro da bolsa. Ela queria apenas estar com as amigas, dançar, dar risada, se divertir. E não se preocupando com o mundo exterior, ela acendeu a sua luz própria, tornando-se o jardim mais florido da noite, enquanto você, com sua inveja e falta de amor próprio, Tenta apagar a luz dos outros, ao invés de aprender a acender a própria luz. Brilhar não é para qualquer um. É só para aquelas pessoas que têm a capacidade de viverem só e buscam na convivência algo que traga coisas boas ao seu universo particular. Eu espero que através desse texto de minha autoria, algumas mulheres comecem a olhar mais para si mesmas.